Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar do que? Das mudanças que está acontecendo no Facebook, tá galera? Das últimas duas semanas para cá, eu tô vendo que tá tendo muita mudança mesmo, tá galera? Algum, algumas pessoas não estão conseguindo anunciar. É, eu passei por isso semana passada. Eu pesquisei o que estava que acontecendo e não encontrei respostas alguma no, nas políticas de privacidade para ver se tinha alterado alguma coisa ou não. Pesquisei no YouTube, tinha uma pessoa comentando sobre isso. Eu até achei bastante interessante, mas eu não encontrei essas respostas no, na política de privacidade do Facebook, tá, galera? Então está acontecendo muita mudança aí no Facebook, tá? Algumas delas, algumas coisas estão vindo a nosso favor, outras não, tá, galera? Então eu vou explicar para vocês as mudanças que está acontecendo. Não pule o vídeo, caso você está passando alguma dificuldade para estar anunciando, pode ser que a resposta esteja nesse vídeo, tá galera? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho aí do que, que tá acontecendo, tá? A primeira coisa dela é o que? Aconteceu comigo, semana retrasada, eu fui subir um anúncio e simplesmente o botão de publicar não estava ativo. Eu tive que refazer todo o meu criativo, toda a minha copy, toda a minha headline e assim eu consegui fazer é o meu anúncio está vinculado tá galera e eu pesquisei sobre sobre isso o que estava acontecendo e tá tendo muita mudança no facebook no quesito que agora é as análises estão feitas é sendo real time, o que, que é isso? ali? real time é quando você acaba de colocar o criativo, sua copy, sua headline ali e tá revendo algumas coisas. O robô do Facebook já tá trabalhando, caso ele identifique que é o seu anúncio está muito pesado ou está do padrão, né? Agora, da diretriz do Facebook, eles estão barrando antes de você subir. Normalmente a gente subia os anúncios e ficava ali a análise, análise, análise e simplesmente reprovava. Aí a gente ia ver o que estava que acontecendo. Hoje em dia, algumas campanhas minhas não estão conseguindo nem publicar, tá galera? Então, se acontecer isso com você, de o botão de publicar o seu anúncio não estiver ativo, tente refazer o seu anúncio, porque os robôs estão analisando em real time, tá galera? Assim que você coloca uma copy, uma headline, é, o seu criativo com o texto, face... os robôs do Facebook já estão analisando. E se estiver fora das diretrizes do Facebook, eles não estão deixando nem você publicar. Isso é bom porque evita o bloqueio, tá galera? Muita gente, às vezes, sobe campanha, não sabe se está dentro ou fora da diretriz, acaba tomando bloqueio nas contas sem saber o que está acontecendo. Já com essa atualização que está tendo, a gente já evita ao máximo tomar bloqueio. Isso eu achei legal, porém, não tem nenhuma notificação, pro, é, não tem nenhuma notificação informando isso para nós anunciantes, tá galera? Foi um ponto bom, mas a gente ficou meio aleatório ali tá acontecendo isso aconteceu acho que duas ou três vezes semana passada comigo e eu fiquei meio perdida eu tive que pesquisar achei youtuber falando sobre isso e eu vim trazer para vocês caso você está com problema também em subir anúncio tá galera a segunda a segunda coisa que está acontecendo é o que é bastante legal galera algumas BMs já não estão precisando mais de mensuração de eventos e nem de verificação de domínio para tá subindo campanha de conversão tá galera então se você tem alguma BM aí que não tá verificada tenta fazer o teste sobre uma campanha de conversão sem mensuração e sem, é, sem mensuração de evento e sem BM verificada para ver se vai estar tá subindo algumas BMs estão subindo normal e outras não tá galera possivelmente a gente vai ter uma alteração aí mais pra frente sobre isso daí. Acredito que tá tendo muita dificuldade pra tá subindo anúncio e o Facebook deve tá relevando isso daí e deve tá removendo essa verificação de domínio e, e essa mensuração de evento, tá bom, galera? Então, acredito que algumas BMs não vão precisar mais de subir, é, não vão precisar mais de ter mensuração de evento e nem verificação de empresa. Acredito que futuramente isso vai ser removido novamente, tá, galera? E a terceira coisa que tá acontecendo e eu vi, é o okay, que galera? Agora a gente tem anúncio para Reels, tá galera? Antigamente a gente não tinha, a gente só tinha ali para o feed de notícia, stories, feed de grupo, é, feed de explorar do, do Instagram. Apareceu para a gente subir agora para Reels, tá galera? Então a gente tem mais uma posição ali para estar tá fazendo o nosso anúncio e é uma oportunidade muito grande, porque abriu recentemente, então quase ninguém, eu passei pelo menos meia hora é, revendo os, os Reels e não achei nenhum anúncio, tá, galera? Então, possivelmente, ela é muito recente e eu acredito que quem começar a usar ela agora vai ganhar muito dinheiro por causa disso. É uma ferramenta recente. Então, o Facebook ou o Instagram ou qualquer plataforma que quando tem uma ferramenta nova, ele quer mostrar para o um máximo de pessoas possível. Então, se você subir uma campanha agora, possivelmente, você vai ter um alcance muito maior do que daqui dois, três meses, tá, galera? Todas as ferramentas é assim. Quando eles lançam uma ferramenta nova, é, eles querem entregar ao máximo ali de pessoas para ter bastante resultado e todo mundo começar a usar ela. Aí vai diminuindo conforme a demanda, né? Muita gente usando, então muita concorrência. É isso que acontece normalmente no mercado. Então, essa é um posicionamento que antigamente não tinha e agora tem. E possivelmente ela vai dar muito resultado porque ela é nova, tá galera? Então, essa é as mudanças que eu vi do começo do mês para cá, tá galera? BMs sem... Subindo campanhas sem precisar de verificação. O, as campanhas é, não dando para publicar devido, devido a alguns textos ou headline ou copy estão fora da, das, das diretrizes do Facebook e você não consegue subir. Você tem que refazer o seu criativo. Então, eles estão analisando tudo, tá, galera? Mesmo tendo só é, texto na imagem, é, o Facebook está analisando tudo. Tanto na, na voz que está passando no vídeo tanto no texto que está escrito, então o Facebook ele tá meio que igual o YouTube, né? Ele reconhece o assunto que você tá falando no vídeo, formas, imagem, texto, tudo é no vídeo ou na imagem. Então tome muito cuidado quando vocês forem subir campanha. Caso esteja aquele é, você não consiga clicar no botão para publicar, possivelmente o seu criativo, a copy, o headline e está fora da diretrizes. Então você tem que mudar. Como eles não informam o que que é Mude tudo, tá, galera? Eu, aconteceu isso comigo, eu tive que mudar tudo o meu, o meu Criativa Copy Headline, porque eu não sabia o que, que era, entendeu? A campanha para Reels, tá, galera? Então, essas daí foram as informações que eu vou passar para vocês, devido à mudança que a gente tem do começo, do começo do mês até agora, tá, galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?